Bom, fala galerinha, beleza? Aqui é o Vector depois da pandemia. Tatatata. Tá, tá, tá, tá. Bom, enfim, uma pergunta para vocês. Pra... Oh, O dicção foi para cá do caralho agora. Uma pergunta para vocês. Vocês querem um vídeo de eu respondendo haters? E não são meus haters, não. São haters de outras pessoas, de outros canais do YouTube. Pode ser? Bom, eu vou estar tá vendo os comentários de vocês. Óbvio, do meu vídeo. Pra que se vocês quererem ver um vídeo de Respondendo Haters. Bom, quando eu lançar esse vídeo Respondendo Haters, vai estar tá escrito assim. Matando... É, matando mesmo. Matando sonhos de haters. De, outra, de outros canais. Ok, galera? foi feito Tô aqui com o meu mini cenário, né? Meu mini cenário aqui, o Meu dragãozinho. Né? O guardião da galáxia, né? Meu tubarão aqui e meu cachorrinho. Bom, enfim. Vou estar aguardando vocês. Pra se vocês quererem um vídeo respondendo haters de outros canais. E, enquanto isso, vou estar vendo o, uns vídeos aqui, ó. Das playlists do, do GK Games. Se inscreve no canal do cara, mano. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Bom, enfim. Vou estar vendo o vídeo dele. Porque tá quase chegando a um milhão. Sim, eu tô divulgando, eu tô divulgando o canal dele de graça mesmo. Porque, mano. Ajuda o cara pra chegar ao um milhão de inscritos, mano. Por favor. Mas enfim. É isso. E falou. Ah, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, por favor, pra fortalecer. Eu quase esqueci disso.